Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo Peixoto, sou estudante de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. E também sou o bolsista de extensão do programa Biblioteca Viva, Laboratório de Criatividade. Trazendo um pouco da nossa retrospectiva, da nossa linha do tempo, voltamos para 2018, onde nosso projeto surgiu sob a iniciativa da Biblioteca do Instituto de Psicologia da URGS. E ele teve como objetivo integrar as ações culturais realizadas no Instituto de Psicologia em parceria com professores, estudantes, projetos, coletivos e movimentos sociais. Além disso, ele visa dialogar e promover a comunicação entre os eixos de ensino, extensão e pesquisa da nossa universidade. A proposta, portanto, é usar o modo operativo da arte, seja ele livre, libertário, questionador que carrega em si o espírito da utopia para revitalizar laços comunitários que foram corroídos e interiores individuais dilacerados por um cotidiano fragmentante. A nossa biblioteca ela tem uma tipologia universitária especializada, porém entendemos que a prática das bibliotecas comunitárias são as que mais se aproximam dessa ideia de ação cultural, pois são bibliotecas criadas efetivamente pela comunidade, e não para ela. Assim, a Biblioteca é um convite à participação da comunidade nos processos constitutivos e de gestão das mesmas. A nossa proposta metodológica do programa é a cartografia, entendida como pesquisa intervenção, que tem como característica a inclusão dos sujeitos envolvidos na pesquisa, colocando em um mesmo plano o pesquisador e o objeto. A principal característica da cartografia é a sua abertura para os encontros. Para estabelecermos este percurso, em cada ação é constituída uma linha narrativa de saberes, articulando a produção de conhecimento com as práticas culturais e a memória. Integrando também os conteúdos curriculares dos cursos de psicologia e serviço social, cursos que são oferecidos no nosso Instituto de Psicologia. Os eventos produzidos por este grupo de estudo e coletivo são apresentados com ações de extensão desenvolvidas em múltiplos formatos. Seminários, exposições, performances, intervenções do cotidiano, e etc. Após a realização desses eventos, os grupos e coletivos formados são convidados a avaliar as ações e propor a continuidade de vínculo com outros projetos e ações. Nos anos de 2018 e 2019, a Biblioteca Viva produziu exposições de artes, seminários, aulas públicas, cine-debates, rodas de conversa, oficina, apresentações musicais e saraus. Inclusive, conseguimos realizar no ano passado até uma roda de samba na nossa biblioteca. Todas essas ações elas foram articuladas com os projetos e pesquisas de estudantes e professores do Instituto e com a participação de coletivos, movimentos e instituições de sociedade produzindo, então, encontros interdisciplinares e interinstitucionais. As ações desenvolvidas, ao pouco, foram transformando o papel e a visibilidade da Biblioteca em sua comunidade. Hoje, nossa Biblioteca tem um papel fundamental na articulação cultural no Instituto e participação ativa junto aos departamentos, dialogando com os currículos das graduações e contribuindo para o processo de curricularização da extensão. O programa firmou parcerias internas e externas, garantindo a reedição de ações que tiveram grande participação da comunidade, como a Roda de Escrevivências, em parceria com o Coletivo Psicopreta, e a relação com Bibliotecas Comunitárias, envolvendo o Coletivo BABA Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul, e a criação de uma biblioteca junto com os internos do Instituto Psicátrico Forense, o IPF. Portanto, Concluímos que o estímulo da comunicação entre biblioteca, sociedade acadêmica e o público externo, suas grades e muros, deve ser mantido e potencializado. Além disso, notamos a alta demanda da sociedade para contribuir e se apropriar dos espaços de fala, produzindo assim seu conhecimento de forma colaborativa e horizontal, entendendo e validando o pressuposto de que uma biblioteca viva é construída com a sociedade e não para ela. A biblioteca vive.